Com vocês. O vídeo de hoje eu vou fazer esse negócio aqui. Dessa vez eu vi, eu li a caixinha e tava falando que é tudo doce. Então, acredito que seja tudo doce, tudo gostosinho, tudo fofinho. Tem até que usar no negócio. Tô muito curiosa pra saber como que vai ser, como que vai ficar o... Vamos lá, vamos começar. E desculpa por não estar tá filmando a parte assim, meio que tipo, pra cima, assim, sabe? Tá assim de lado, porque eu não consegui colocar a outra câmera aqui de cima pra baixo. Então, vai ficar assim. Desculpa por estar tá, vocês estão vendo assim. De lado. O negócio vem tudo assim, ó. eu vou pra vocês Como que é o negocinho? Destrução e sim. Meu Deus, que cheiro maravilhoso! Tá vontade de comer. <risos> gente, é putio, Putcha é essa bala aqui, tá, gente? É uma bala japonesa. É tipo uma goma. Uma bala, goma. Gosto de saída. Ou Coca-Cola, chut fruit. Tem vários sabores. É muito bom. Só <risos> que eu é morre chama Putma. Agora eu eu entendi. Então vamos fazer o que eu usar. Daí tá, tá falando que ela vai pegar, tipo. A massinha assim, nossa, que duro Ódio de Deus aqui, e eu vou pegar e eu vou colocar Aqui, meu Deus, olha é lindo maravilhoso. parece uma caminha Ai, que bonitinho não. Tá escrito Gunomoto em japonês Mas eu não sei como fala em português, enfim É tipo o um que vem dentro Ai, meu Deus do céu Ai, gente, que bonitinho Várias carnes com orvilha E aí tem um cristalzinho assim que é, que é doce que Parece, ó, que é, é tipo pra você Dobrar assim, ó, Dobra assim Pressiona Pra fechar aí, como eu não preciso dessa parte aqui, então eu vou cortar com meu dedo e <risos> o cabelo no meu. Agora vamos para o leme Aí agora eu vou colocar suco no motor que tá escrito que é tipo o caldo da, da sopa. Esse aqui é o pó, é o pózinho branco. Antes, esse aqui vai ficando amarelo ó, conforme vai jogando água. Gente, eu gosto de. Ah! Sabe o que tem cheiro? É limão com sol, eu acho Mas um cheiro muito, muito semelhante A suco de pacotinho é ruim. <risos> aqui tá falando que se eu deixar essa massa aqui mais ou menos quase uns 10 minutos esperando, ela vai ficando mais consistente. Ela tá bem molenga agora, parecendo uma moeba agora, assim, tá bem mole, assim. Porque esse aqui tá um minuto mais ou menos. Mas esperando 10 minutos, esse daqui vai ficando meio mais amarelo. Por enquanto, eu vou fazendo o Naruto e o ovinho. A parte mais legal de todos é esse macarrãozinho, porque você pega a sopa, a sopa, né, e conforme vai experimentando, o macarrão vai caindo, ele... Vai meio, que, vai meio que fazendo vários tem Olha só, que incrível! Eu coloquei todo aquele negócio lá. Ele fica com muito, muito, muita cara de tipo ramen Aí agora, para terminar, eu vou colocar o ovinho e os dois lados Tadá! Dessa vez foi super master chef o negócio. Deu super certo, meu Deus do céu. Eu tô com muita curiosidade pra comer isso aqui. aí eu vou só mostrar aqui. Incrível de todos, é esse daqui é o gyoza que você abre no meio e ele que meio que sai tipo um negócio surpresa. e caiu todo bonito. Bom, agora é a hora de experimentar, então vamos lá. Eu vou, acabei destruindo o gyoza, aquele lá que eu mostrei pra vocês lá, né? Vamos comer. Eu era primeiro, já comi, né? Simplesmente maravilhoso. Eu compraria de novo. Gente, é delicioso. Lembrei, por isso que tem esse negócio meio que tá, parece que tá gelando a boca. Porque o gyoza aqui no Japão, ele faz muito jushi, faz muito caldinho dentro do gyoza. Eu então, conto mais que alguém estiver dentro do gyoza, o gyoza desse restaurante é incrível, tipo, parece na televisão. É bem recomendado. Então, é por isso que tem esse meio refrescante. Agora, vamos burar, ramen. Eu vou comer pelo... Ah, comer, comer o ovinho não tem graça, porque é a mesma coisa. Não é não. É o mesmo gosto de soda de pucho. Então, agora vamos pelo ramen. Eu não quero comer esse aqui, tá, tá me dando dor de cabeça já É muito doce E tipo, é infinito, eu tenho que cortar esse negócio aqui Não vou conseguir comer esse aqui tudo, não Mas o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado Desse ramen, desse, desse docinho aqui que eu fiz Esse pop cookie que eu fiz aqui pra vocês Espero que vocês gostem Dá um joinha aqui pra sua E comente aqui embaixo se você quer mais esses pop cookies Você quer outros pop cookies diferentes, sei lá Enfim, gente, então até o próximo vídeo beijo Tchau. Oh, oh. Bye.